Olá pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Franciele. E hoje, né, vim aqui contar pra vocês um pouco da minha experiência com o produto hidroson pra melasma, ou seja, né, manchas na pele. Peço que você fique até o final desse vídeo, pois do jeito que ele me ajudou, né? Esse produto, o hidroson, pode estar ajudando você também, que tem, né, problemas com melasma, né? Que é a mancha na pele. Eu vi que eu tava, assim, com manchas brancas, é nas costas, no rosto, então era muita mancha e vi que não era normal, né? Aí minha mãe até falou, né, que tinha uma amiga dela que receitou uma pomada, eu passei, passei, a ah, fiquei uns um mês mais ou menos usando e não vi resultado, fiquei com as mesmas manchas, nada, nada, nada de melhor. Então eu fui no dermatologista e ele me indicou, né, o hidrozon, que é um óleo que ajuda, né, a eliminar essas manchas. Tenho um, há um, um mês e meio, dois meses que eu uso e ó, vocês podem ver, não sei se vai dar para ver aí, mas as manchas estão desaparecendo. Então, né, fica aí a dica pro produto aí para melasma, que seria o Hidrozon, né, que é o produto que eu uso. E espero, né, que esse vídeo eu posso estar tá ajudando quem sofre de melasma é, curte aí comenta compartilha e lembrando pessoal né como a falsificação de produtos hoje estão demais eu vou estar tá deixando o link na descrição para quem quiser né entrar no site oficial ou tá comprando né com segurança beleza tchau